Aquecimento de aço, que é um termo que a gente vê nas skins de CSGO, não é algo que existe apenas no jogo, existe também na vida real. É o um método de fabricação de armas ou facas, onde o aço acaba pegando uma coloração azul e dourada, conforme ele vai sendo aquecido, formando na vida real mesmo, armas e facas com essa textura muito legal, que a Valve foi muito inteligente de introduzir no CSGO, com as coleções de skins Case Hardened, ou aquecimento de aço. E como toda skin de CSGO tem um número que define o padrão dela É um número de 1 a 999 A gente conhece como pattern Ou aqui em português estilo do padrão e basicamente nas skins case hardness né, do CSGO Sempre tem um pattern que é o melhor de todos Onde concentra bastante azul do template dessa imagem aí de aço aquecido né? Que eles usam para todas as skins aquecimento de aço no CSGO Basicamente esses mil patterns são áreas diferentes dessa textura de aço aquecido aí, que algumas partes tem um pouco mais de dourado e cinza, e outras partes tem azul manchado, e alguns desses azuis aí são tipo o que a galera popularmente nomeou como azul oceano, então basicamente onde tem um azul bem clarinho, cor do mar mesmo, cristalino, é o azul oceano. E a skin blue é mais desejada do CSGO, geralmente é essa daqui, AK661, ou então AK Scar Pattern, não dá pra ver na minha, porque tem um Titan colado aqui nela, mas se a gente inspecionar uma sem adesivos, a gente consegue ver aqui a assim. Cicatriz que é bem visível dentro do jogo. E essa AK aqui, é impossível você confundir ela com outra, porque ela tem duas características únicas. A cicatriz naquele local e a parte de trás da arma totalmente azul. Só essa 661 que tem entre todas as AKs Case Hardened. Os colecionadores pagam muita grana por essas skins Blue Gems. Mas hoje eu queria falar da AK porque... Bom, vamos lá galera. Uma nova 661 foi craftada e por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui.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 Agora que vocês já sabem um pouco melhor sobre como que essa skin é gerada, né? Então tem que ser um dos mil patterns e esse é o 661. Isso significa que se alguém conseguir dropar ou craftar um macaco case Hardened, ele vai ter apenas 0.1% dessa skin vir com esse tipo de pattern aqui. Com a textura localizada nessa parte aqui da skin, que é a Scar Pattern, a mais bonita de todas. É claro que o preço de uma Scar Pattern vai depender também do seu float. Só para vocês terem uma média do mercado. Uma dessa igual a minha. Se não tivesse nenhum sticker A condição testada em campo Ela tá valendo 40 mil dólares Em Factory New a história já é outra Porque já é bem mais rara E aqui passa de 100 mil dólares Simplesmente porque o float é menor Então ela vale mais, né? E vamos entrar então aqui na database de skins de CSGO Olha como que tá crescendo Nós temos 911 milhões de skins cadastradas já no CSGO Uma nova k 661 nasceu Por isso que eu tô gravando esse vídeo Como eu falei pra vocês Acabou de ser craftada A sétima melhor a AK do mundo. Vou entrar já em detalhes sobre como que aconteceu a criação dessa skin. Uma nova 661, Gold 0.06. No começo do ano passado existiam apenas sete dessas e aí uma veio, que é essa daqui que foi craftada há 213 dias atrás e agora 200 dias depois nós temos mais uma, cara. Então são nove AKs 661 no total. A primeira é essa, né? E que tem a pior combinação de adesivos, diga-se de passagem, 0.01. A segunda 0.01, porém está no inventário do Max Skillet, então eu creio que está banida. A 661 minha minha é um, que tem o terceiro menor float tem quatro titans. Acho que pode acontecer isso no futuro também, quase que foi dropada. Aí tem uma com dois titans. Nossa, eu sou louco por essa. Tem uma com quatro titans papel. Outra com quatro titans. Nossa coisa massa. Tem uma com quatro dignitas, mano. Esse daqui foi ousado, bem diferenciada, né? E tem uma que é aquela clássica com crown na madeira. Galera, o cara faz parte agora de um clube, basicamente, de nove pessoas no mundo que conseguiram craftar uma AK-661 em Factory New. Essência Factory New muita gente conseguiu já. Nessas nove aqui, duas foram dropadas em caixa, onde a chance é muito menor. Mas esse colecionador aqui, ele craftou a 661. Não foi dropada em caixa e ele é chinês. Parece que só os chineses conseguem, mano. Tem uma magia, só eles conseguem craftar skins Tá escrito aqui ó em chinês Algo que deve ter a ver com o nome dele Eu tava vendo no Google, tem tipo assim a ver com Daouin, imperador europeu do CSGO <risos> E aqui o nome dele, né, também em chinês Quer dizer o Imperador Europeu do CSGO Eu não sei se o ego dele cresceu muito Depois ele craftar a 661 Ou o nick dele já era esse Mas aparentemente ele alterou recentemente Antes era esse daqui, ó Europa, beleza Por incrível que pareça Não é um colecionador conhecido na comunidade Não é uma pessoa que tem muitas skins de CSGO Na realidade o inventário dele Tá avaliado em 3 mil dólares Ou então um pouco mais de 15 mil reais E ele não tem nenhuma, absolutamente Nenhuma skin high tier A não ser a 661 Ele tem duas faquinhas Uma carambi e uma Huntsman, tá? Logo aqui, ó. Mas tirando isso, ele só tem skins mais básicas e tal, que aparentemente ele usa pra fazer contratos de troca. E ele deve estar tá tentando já há algum tempo fazer esse contrato aqui com a KKZ Hardened. Inclusive, eu tô vendo aqui já qual skin que ele deve estar tá usando pra fazer esses contratos, que é exatamente uma das três skins que podem ser colocados em contrato aí pra virar a KKZ Hardened ou digo, Hipnotic, com 50% de chance cada. Então ele pode usar USP Darkwater ou Glock Dragon Tattoo ou a m 4 s Darkwater. Portanto, me parece exatamente isso que ele tava fazendo, só que eu não tô entendendo Entendendo o seguinte, essa daqui é uma Glock Stat Track. Portanto, se ele fizesse contrato com ela, ele poderia possivelmente dropar a primeira KKZ Hardened 661 Stat Track Factor New da história, mano. Porque não existe nenhuma dessa daqui em Factor New com o contador de kills Stat Track. Só existe em Minimal Wear, mano. Eu não sei se ele vai tentar fazer isso agora, por isso que ele já tá com essa Glock aí no pente. Mas ó, ele conseguiu dropar uma skin que hoje custa, galera, cerca de 150 mil dólares. Pelo menos essa é a pedida da mais barata anunciada no mercado, cara. Ele conseguiu uma vez aí na vida, mano. A sorte grande, cara. Uma arma de 800 mil reais. Pode vender por menos, pode vender por uns 700 mil, mas mesmo assim, que doideira essa k 661 ser dropada agora, logo no começo do ano. Mano, eu tô querendo fazer contratos de troca. Acho que eu vou tentar dropar dessa aí, não é possível. Muito, muito, muito sortudo. O que, que vocês acharam? O que, que você faria se você dropasse essa daqui no seu inventário? Me deixa saber nos comentários. Dá um like aí no vídeo pra dar uma força. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.